Eu Play 2, eu sou o Play 5, sou a nova geração É ah! cê vai tomar na cara, você tomou de encontro quanto prado, a rajada é de bala, já volta pra sua casa O caminho, da estação ao barranco Se eu sou o Play 2, hoje eu pego no tapa, você vai pegar no tranco ah! Eu vou ter que falar, cê não é cabra da peste Você representa a norte, eu represento a leste Sabe por quê? Vou te dizer qual que é da parada, você não entende ô meu parceirinho Sem maldade você não entende nada, eu já vou ter que falar você é o Play 5 Sem maldade seu verso eu não tô vendo, olha as ideias você nem a você é Play 5, eu sou o Nintendo Prova pro, pro, maldade assim, sabe mano nesse sapatinho Eu já vou ter que falando que hoje você se perdeu no caminho Sabe por que que a rima é o enredo? Sem maldade meu parceiro aqui é um cedo Eu olhando pra sua cara, sem maldade E você vejo medo Eu já vi! Que você é um MC que não vale nem o que veste No primeiro round cê já tinha dito que eu sou a norte e tu a leste Tá firmão, eu tô aqui na leste E eu tô te batendo Quando tu for na norte eu tenho certeza Que vai as pernas tremendo <risos> Eu vou ter que explicar Eu vou tá com as pernas tremendo de tanta surra que eu vou ter que te dar Sabe por quê que você se acostuma? Hoje seu verso aqui não vale a puma, É porque pra mim cê fala demais e na minha frente cê não é porra nenhuma Ainda bem que pro povão eu sou tudo e mais um pouco E por isso que você apanha pra mim Eu sou tudo e mais um louco Cê tá falando até que tinha visto medo em mim no R.A.P? Mas é você que tá travando. O olhar só tá refletindo você. Não! É sem maldade é que cê tá fudido É porque você tem a voz do povão então, Jesus Andava com doze e foi traindo Sabe por que eu vou te dizendo Sem maldade é que eu sou sensei E quer falar as coisas sem maldade, parceiro Cê fala tudo que eu já sei Cê tá ligado, parceiro, que agora cê toma E eu brado tá na luz Não me compare com os cara que tacou pedrada Lá na cruz de Jesus Que nós é diferente e você toma E é na sua hemoglobina Nós não somos guerreiros como exército de Roma Nós é quadrilha da rima Comigo você não soluciona. Sabe por que, que você não entende? É que eu sou Pelé, você é maradona. Hoje eu vou te batendo e o seu corpo já vai parar em coma. É porque você não entende, parceiro, que é a voz da plebe tomando Roma. <risos>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 Se vira com essas palavras Eu tô igual moia do barranco de cdc te espanco Eu não desço, eu faço rima Então já vou gritar, eu vou subir a vibe vale pra cima Aqui eu sou fraco Na leste você toma um pau Na aldeia você veio, mas eu te levei pra final Você lembra na dupla isso aqui não é minha culpa Hoje eu te bato, te amasso, não é meu truta É lente de contato, eu faço improvisado É lente de contato, é mente de versado <risos> E um verso que é do da leste Todas as rimas deles, mano Não tem uma que preste Então faz favor, come MC faz seu papel Salve pra nada, vou deixar meu Adal, Adal, El faz o Adal, Adal, Acha que eu passo mal Amigo seu bordão, com ele celebra Nacional! Ai, ai, ai! O Adelmo não me levou, mas é o começo do ano. Um salve para nada te levou, eu voltou com as mãos abanando! Então a calma com o seu naipe, é meu parceiro, respeito, Big Mark! Mike. É. Mike para nós, mas o Nacional já ouviu uma voz. É por isso que eu faço o RAP. A história de quem fez a promessa de quem não vai fazer. <risos> Você já flutua, eu saí da minha casa, Dei um salve pra nada. Eu era mãe de nada, hoje eu sou mãe da rua. Oh! Calma, você me tirou falando que eu sou uma cadela Mano, olha suas palavras, você vai pagar por elas Cadela na quebrada, tem as é responsa Você é um arrombado, não passa de amigo da onça Aê, faça um favor, mano Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando Porque sem maldade, vai ser vacilação você Se te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso Você quer falar de onça? Você tem bafo de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aê, pega a construção que eu faço Foi rimando né meu mano? Esse é o argumento Você quer falar da bochecha, você é magro Quando você foi cagar, foi parar no encanamento ah! Isso é batalha de sangue, você é pra cagar, só cagar no tanque Aê, ah! não me leva a mal, sua rima é rasa Mas que gordão só consegue cagar na caixa d'água ah!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 A plateia atirou, nem precisa atirar. Tá suave.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 me escutar porque se eles não me ouvir como que minha mensageira eles vai pegar eu faço o meu caminho você só abraça ilusão você é voz de Zé povinho o prado é a voz do povo <risos>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 Cê entendeu, meu mano, se não tiver a parte os apresentador ninguém faz o flow. Você entendeu qual que é a fita, meu mano? Você não tem superstição. Você acha que seu é o camisa 10, mas você não dá valor pra nenhuma função. Oh. Ah, aí.